então, eu pulei um, dois, três entre um ponto e outro, eu fiz o um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou deitar o ponto, porque porque fica mais fácil assim, tá bom? E não se preocupa com aqui, que aqui vai ter outras carreiras, né? Então, por exemplo, eu emendei aqui agora tá. E aqui eu pulei 1 2 3 4 5 6 7 8 então eu vou tentar aqui se aqui não der 8 ficar muito eu posso fazer 7 também sem problema nenhum tá então aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 aqui eu prendo com um ponto baixíssimo se eu ver que ficou muito puxado o que, que eu faço eu vou desmanchar e vou fazer a correntinha maior um dois três quatro cinco seis correntinhas e pulo novamente um dois três quatro cinco seis sete oito tá então tem essas duas formas se aqui continuar ainda que, que eu posso fazer eu posso pular menos aqui e nas outras carreiras eu posso pular mais Tá bom? Então, é sempre é bom fazer de várias formas, para depois vocês falarem assim, nossa, mas o meu ficou ruim, né? Ah, o meu não deu certo, ficou muito repuxado, né? Então, você pode trocar a agulha também, sem problema nenhum, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou tentar aqui no sete, tá? Então, o sete já ficou melhor. Aqui é oito, mas não tem problema, tá? porque depois a gente vai arrumar aqui para deixar mais ou menos igual tá só que tem que terminar no mesmo ponto que é o ponto central ok então é isso que eu quero passar pra vocês que às vezes o seu ponto pode ser mais apertado o meu pode ser mais apertado né então isso depende de, de mais. ou ou seu ponto seja mais largo tá bom então é isso que é você pode fazer é, aumentar as correntinhas aqui se tiver que aumentar se você quiser colocar mais duas correntinhas aqui você pode colocar sem problema nenhum tá bom você pode trocar a agulha você pode puxar um pouco mais o ponto ok o importante é dar certo aqui a emenda ok então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o primeiro ponto uma, duas, três, quatro laçadinhas aqui. Esse primeiro já faz parte desse aqui, tá? Então eu vou aqui no segundo ponto, ok? E aqui eu faço o ponto, tirando de dois em dois, e faço aqui o pico. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui o picozinho, tá bom. Então aí você conta para ver se vai dar certinho. Tem que dar 11 pontos aqui, ok? Então aqui eu vou prender, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Aqui, ó, entre um ponto e outro, eu faço um ponto baixíssimo, ok? Então a próxima carreira eu vou começar com ponto alto triplo. Então vou fazer aqui, ó, uma, duas, três quatro, cinco correntinhas e vou deitar aqui o ponto. Então vou mostrar aqui quantos eu prendi aqui, tá? Então aqui eu prendi um, dois, três, quatro, cinco, ok? Então aqui eu vou tentar prender também no quinto. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, tá? Aí eu olho para ver se não está repuxado, ok? Caso tiver repuxado, eu faria mais uma correntinha que fica mais fácil, tá bom? Aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação, ou virar, ok? Vou dar uma, duas, três laçadas e vou aqui no ponto seguinte, ok? E faço aqui um ponto alto triplo e um picô 3, 4, 5 pego aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo duas correntinhas de espaço então é assim que eu vou seguir fazendo tá então olha só eu vou pular um dois e aqui ó entre um ponto e outro eu faço meu ponto baixíssimo ok então olha só pulei dois aqui fiz o ponto baixíssimo entre um ponto e outro vou fazer as três correntinhas uma, duas, três, vou pular dois novamente. Então, aqui ó, entre um ponto e outro, faço um ponto baixíssimo, igual eu fiz aqui, tá bom? Agora eu viro a minha peça. Então, esse primeiro já faz parte aqui, tá? Então, eu venho aqui no segundo e continuo aqui o meu ponto, ok então eu vou seguir fazendo esta carreira tá e vou voltar ok então aqui ó tem uma correntinha e o um ponto alto então aqui nesse espaço passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu fiz igual tá então aqui ó tem o um ponto alto então aqui ó bem nesse espaço Tá eu faço o ponto baixíssimo aí, eu viro a minha peça. Tá, e aqui eu vou continuar. Então, aqui o primeiro eu já fiz, que é esse daqui. Eu venho aqui no seguinte, e faço aqui a minha carreira normalmente. Tá bom, e lembrando que esse ponto é contado como um, tá? Então, por exemplo. Aqui eu vou desmanchar um para vocês verem. Então, aqui ó, aqui eu fiz esse ponto alto daqui, tá? Então, esse último é contado como um, então eu faço ele também, ok? Eu fiz em todos iguais, tá? Olha só, tá vendo esse ponto alto bem nessa direção da correntinha, tá? olha só tá bom então é só seguir fazendo assim ok então é como eu falei antes pra vocês o importante é que dê certo tá as carreiras emendando com essa outra peça tá O importante é isso bom então ficou assim tá e bom observando a blusa aqui também tem uma parte de ponto alto tá eu vou estar explicando aqui pra vocês então aqui é o seguinte vocês vão contar desse ponto central tá essa correntinha e aqui os pontos ok a mesma quantidade que tiver aqui você vai fazer aqui também tá então por exemplo para fazer aqui a viradinha continuando né eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo ponto, um ponto alto, uma correntinha, e aqui mais um ponto alto, então, aqui eu já fiz a biradinha da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Então, agora é só você contar quantos pontos tem aqui, e fazer daqui pra cá, até chegar bem aqui, ok? Então esse motivo é bem bonito, né? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até o próximo. Obrigada, beijos, tchau.